E aí, pessoal, vamos falar aqui desse filme Aliados, de 2016. Gostei muito, elenco de parabéns. Tem um pequeno detalhe que eu achei bem estranho, que eu não sei, eu vi que algumas pessoas, poucas pessoas, assim, nos fóruns da internet andaram comentando essa coisa que eu percebi também. Uh, e quem percebeu aí, comenta, nos, uh, fala aí nos comentários, enfim... Por que, que o Brad Pitt estava totalmente paralisado e com muita CGI nesse filme? Ele simplesmente não tinha expressão. Eu não sei, não consegui entender. Se alguém sabe o porquê, me fala aí, porque não era para querer ser mais novo, não sei mesmo. A Marion Cotillard, gostei muito dela. Achei ela uma boa atriz, tem o Jared Harris também, o Simon McBurney... Enfim, assim, tem um elenco bem recheado também, uh, e a sinopse dele é Em uma missão para eliminar um embaixador nazista em Casablanca, no Marrocos, os espiões Max Vatan e Marianne Bazur se apaixonam perdidamente e decidem se casar. O problema começa anos depois com suspeita sobre uma conexão entre Marianne e os alemães. Intrigado, Max decide investigar o passado da companheira e os dias de felicidade do casal vão por água abaixo. Esse filme é realmente muito triste. Ele, assim, é estranho, porque até certo ponto parece que não vai acontecer nada, parece que tá sempre na mesma, parece... E tu fica pergu se perguntando simplesmente meu Deus, o que que vai acontecer nesse filme? Porque ele tem aí duas horas e tanto de filme, então até a metade, assim, tu vai sem entender, tu vai sem entender... Até que, bah, te dá um baque. E é bem legal o final, bem triste. Então, vale muito a pena também assistir. Eu vi aqui que tem na Netflix, mas eu não achei na minha Netflix. Então, não sei se tem em todas.